Well, as we know, we are living in a universe. And inside this universe, there's a special planet that we call Earth. This Earth is around the <laughs> thing. What the fuck? What's going on here? Who are you? Ah, agora tá certo, isso aí! Que povo burro, tá louco? Povo tudo incompetente, essa merda? Ó oh, Deus metal, mas ajudai nos ajudai-nos! Nesta noite tão fria e cheia de terrores O inverno chegou Opa, filmei errado. Todos nós sabemos Que eles estão tentando nos enganar nós precisamos estar preparados Portanto Isso não é um choque. No risado, encontro... Enquanto treina as habilidades de sobrevivência nesse simulador, que chamamos de... FLEP! Don't fall. Inglês de novo? Tem que ser português! Produção!